fazer um vídeo sobre truques bizarros Vamos ver os truques bizarros Que realmente funcionam Bora lá? O primeiro truque bizarro é Alisar o cabelo com ferro Antigamente as mulheres não tinham chapinha Para alisar o cabelo Então elas usavam o que? O grande amigo ferro Eu não sei se isso vai dar certo gente Mas eu já deixei ele bem quentinho Vamos ver né? Ui que medido Vou colocar meu cabelo aqui. Meu cabelo já é liso, tá? Mas vamos ver se alisa é mesmo. Ai. Ui. Ai gente. Dá muito medo. Acho que já tá bom, né? Já deu pra ver, que alisou. Tá ótimo, maravilhoso. Realmente.. Esse truque alisa o cabelo, mas sei lá, parece que toda vez que você passa, parece que o seu cabelo vai pegar fogo, entendeu? Vai sair fumaça, tirando que você pode queimar a orelha, você pode queimar o pescoço, pode queimar a cara. Então assim, funciona? Funciona. Eu indico? Não, não indico. Melhor usar a chapinha, que a chapinha é própria pra isso, né? então naquela época que não tinha chapinha, tudo bem, a pessoal não tinha escolha, mas agora nós temos escolhas. Então sim, está aprovado, mas não, eu não recomendo. Bora testar. Pra isso vocês vão precisar de um demaquilante e um paninho. Agora é só passar o demaquilante no fio. Realmente o cabo ficou muito mais limpo, então eu super aprovo. Bora limpar os cabos com demaquilante agora, gente. Esse truque eu achei muito legal. E eu tipo, fiquei super empolgada pra testar Você vai precisar de uma garrafa de água E um telefone que tenha lanterna Esse truque fala que quando você coloca O telefone com a lanterna E a garrafa em cima do telefone Ilumina mais Do que só o telefone com a lanterna Vamos ver se isso é verdade né? E aí galera, vocês acharam que ficou mais iluminado? Eu achei incrível gente, achei que ficou bem mais iluminado assim, parece que a luz expande para o ambiente Quando tiver luz em casa, vocês já sabem o que fazer, ó Coloca um aplicativo com lanterna no seu celular, enche uma garrafa de água e bora lá gente As velas então estão aposentadas, vocês nem precisam mais usar velas na sua casa Isso aqui é super prático e funciona galera é secar roupas atrás da geladeira. Eu vou colocar essa meia aqui, ó. Vocês podem perceber que tá bem úmida. Atrás da geladeira para ver se seca mesmo. Vamos lá. Ó, gente vou colocar aqui atrás para ver se esse truque funciona mesmo. Gente, eu deixei duas horas aqui atrás da geladeira. Olha, não é que tá sequinha? Então, galera, como vocês viram, o truque de secar a roupa atrás da geladeira realmente funciona. Então, quando você precisa secar uma peça de roupa, né, pelo amor de Deus, vai colocar 50 mil peças atrás da geladeira, porque senão aí realmente estraga a geladeira. Mas se você, por exemplo, precisa usar urgentemente uma blusa, e aí você lava a blusa, tá mó frio, tá chovendo, você não tem como secar, bota atrás da geladeira que o negócio é batata, vai secar a roupa. Aprovado. está bombando, você coloca esse papel aqui transparente no prato <risos> pode embrulhar o prato todo depois vocês colocam a comida aqui no prato, aí você vai comer a comida, né <risos> depois que vocês comeram toda a comida, vocês tiram o plástico e pronto está limpinho o prato, não precisa nem lavar Pra quem não gosta de lavar louça, isso daqui é ótimo. Mas, sei lá, gente, mesmo eu que não gosto de lavar louça, se eu fizer isso, eu vou querer lavar o prato depois. Eu não sei vocês, mas eu vou achar que tá sujo o prato e eu vou querer lavar o prato depois. Então, apesar de estar aprovado, pra mim não vai funcionar isso daqui, gente. Tem que lavar o prato. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva no canal, é pra não perder nenhuma atualização do nosso canal. E sigam a gente em todas as nossas redes sociais. É tudo caseiro no aqui Um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau!